É umas doideiras, mas a gente perguntar: você tinha comentado com a gente o que que te levou aí, né? É, ao patati patatá. Foi outro personagem, né? Foi o Ronald de McDonald's. Como é que foi Exato. isso? Como é que Exato. você caiu nisso aí? Eu sei que é, uma, é, é difícil, né? Ser um Ronald McDonald's. Se isso é verdade, já me contaram Cara, isso. É que assim, na época que eu fui Ronald, isso foi em 2014. Precisava de mais um por causa da Copa do Mundo, a Copa do Mundo ia ser no Brasil. E tinha que ter, tinha a cidade Sedes. A gente faria um show para as crianças antes da, da, do jogo, a criança que entrar com os jogadores. E quando eu mandei meu teste, também pelo Facebook, tá? Quando eu mandei o, o teste, eu, sa eu, eu pesava 125 quilos, eu perdi, cheguei em 90, 88, 90 quilos. Então, eu não me via magro assim. Aí eu tava com 88 quilos, mandei, falei assim, ó, mandei. Fui fazer o teste, aí eu falei, olha, o nome do diretor é tal, pra Camila. A Camila falou assim, deixa eu ver aqui no Google, né, se eu acho que Google, você vê tudo. Né? Aí ela buscou, e falou assim, então, meu, esse cara era Ronald. Eu falei, ah, deve ser pra ser, eu vou lá fazer o teste pra ser o shake, então, né, meu? Deve ser. Porque eu me via, né, bonecão, me vesti de bird, sei lá, vou lá fazer o teste. Jamburguer. Aí eu cheguei lá. Hã? De hambúrguer, sei lá, né, meu? Você pensa em qualquer coisa, aquela caixinha que tava chegando, né? Aí eu cheguei pra fazer o teste, fiz o teste, tinha mais gente, até eu até um, um amigo meu de, da área, porque em teste é muito perfil, cara. É muito louco, você chega em teste e tem 30 caras iguais a você. É muito legal isso, porque você fala, nossa, sabe quando você acha que é espelho? Você tá vendo? É a mesma coisa. Cheguei lá, tinha um amigo meu que tinha o mesmo perfil e tudo mais, fiz o teste, passei. E era tudo... Do, é, essa, essa empresa, essa produtora, Detinha tinha os direitos da marca aqui no Brasil. Então era um oito. Eu entrei para ser o oitavo, né? vamos dizer assim. Aí na, isso, isso foi em março. Me preparei até a Copa do Mundo para fazer essa recepção no do mundo dos jogos. E foi muito louco, porque a Copa do Mundo, cara, eu tava no hotel junto com as seleções da Copa do Mundo, sabe? Isso foi muito foda Só que eu fiquei numa sede bosta, eu Fiquei em Cuiabá não por Cuiabá. Cuiabá é muito legal, muito quente, é um forno, mas porque não teve muito jogo grande lá. Teve jogo do Chile, teve jogo da, da Bósnia, teve jogo da Coreia, e eu fiquei no mesmo hotel com essa galera. Só que pra entrar pra ser Ronald, cara, eu tive que... eu penei muito, muito. Porque o diretor, cara, era muito difícil, assim. Eu tinha... isso foi em 2014, eu tinha 25 anos, ele virava... Sei se vocês falaram até no primeiro episódio sobre questão de Assédios morais, forma das pessoas lidarem na empresa. Maria artística eu também tem isso. Assim como e... os testes de sopa que a gente tava brincando. Tem assédios, é. Tem muitos assédios. Tem, jogo, tem, tem atores que, meu, estão passando por situações dessas. Tem ator que não faz mais novela na Globo, né? Né? Enfim. Porque teve assédio com figurinista treino, ou não? Não sei. Não, não sei não. Né? vai saber. Então, assim, eu, eu sofria muito assédio moral, muito assédio moral muito, muito, muito, era humilhação atrás de humilhação, porque eu era o mais novo de casa, e o mais novo de idade dentro, dentre os atores então era muito difícil, era muito difícil eu não tinha, eu não tinha vida, cara eu morava em São Paulo, eu chegava em casa eu catava uma cerveja, eu ficava olhando pra televisão morto, assim, sabe? o zumbi, zumbi, zumbi mas é que tipo mais... de assédio, Galo? É... que me xingar né me xingar mesmo? xingar, é, eu já cheguei a eu tenho uma reunião com ele porque assim ele não aceita isso é muito louco né também entra naquilo que vocês estavam falando é muito louco você está fazendo seu trabalho na empresa muito bem feito você não está fazendo nada de errado mas se você está fazendo muito bem feito tem alguma coisa aí ah o que a gente falou uhum. né que tem duas formas de estar bem ou você é. é bom de verdade ou você tem que colocar o outro para baixo e geralmente Exato. quem é bom os caras em vez de querer ser melhor que você o que, que eles querem fazer eles querem Exato. mostrar que você não é tão bom e quanto mim. eles. E aí, Exato. os caras, vez você em vez cresce. de fazer um bom trabalho, eles começam a querer te deixar para baixo. Falar, ah, mas tá Sim. ruim, é. Porque todos os shows que eu fazia, é, eu fazia show em escolas, hospitais, em lojas, em shoppings, enfim. Uhum. Todos os shows que eu fazia, eu, eu era avaliado. Então, o gerente da loja avaliava, ou as professoras/diretoras da escola me avaliavam. E a nota máxima era 5. E eu sempre saia com cinco. Em todas as questões, era cinco. Aí foi num crescente de tipo, você tá chavecando a professora, por isso que a professora tá tipo, É, Começou você a. Você pediu pra ela te dar essa nota. Tipo, não, Caras, cara. É um. Sabe? E eu, e eu assim, eu sou, eu aprendi muito. Isso foi muito bom porque eu aprendi muita coisa. Mas na né, época era, meu. Aprendi era na dor, né? Bem. Mas aprende. Exato, exato. Aprendi muita coisa lá, muita coisa mesmo. Mas era coisa de eu chegar depois do show. E tinha que fazer tudo, né? Eu tive que aprender a fazer. Eu já fazia malabares com bolinha, mas eu tive que fazer com clave. Isso. Esse mesmo. Bola a direita Lisa ou bola esquerda? Com três, né? Tem que, esco... que a pessoa escolher qual que vai ser a outra, entendeu? Direito. Direito. É. <risos> Fica a dica. É, fazia com clave, fazia com arco, fazia mágica. Aprendi algumas mágicas lá de close-up, mágica mesmo. Tá bom? E tinha que cantar, cara, essa mágica. Um dia deu problema numa mágica, eu fiz ela. As crianças adoraram. Eu criança adora. faço pra Camila, eu faço para a Manuela adora. aqui. A Manuela, até hoje, fica pedindo para eu fazer a saída do dedo. Roubar o nariz, né? Roubar o nariz. Roubar Entendeu? Mas eu aprendi muita coisa. Mas era chegar depois do show, cara. cada um se maquiava era Cada um tinha no camarim, tinha luz, espelho. Cada um fazia sua maquiagem. Tinha peça de maquiagem. O cara ficava enchendo o nosso saco pra ver se a gente se maquiava direito. E depois de um dia de trabalho num puta-sol, às vezes ele, fala... ele queria que a gente chegasse inteiro ainda na produtora. Voltasse hum. intacto, intacto. Maquiagem, peruca. A peruca a gente prefere. Pra quê? Preparava. Já acabou. É? Pra quê, né? Já acabou, velho. Toia, então a cara. gente tirava antes. A gente tirava antes, porque a gente é. sabia que ia passar por uma avaliação desnecessária. Essa é galera, onde eu tirei. Acontece. Quando eu tirei, né? é impressionante como empresa na empresa em qualquer lugar. Você pode trabalhar com ator, com TI, é, com engenharia. Você pode não ser não o adianta, Breaking Bad ali, tipo o André, né? que faz Walter White lá da vida. Pode ser de TI igual a nós aqui, mas é. é tudo igual. Não adianta. Não adianta, ele é, me chamou. É igual porque é ser humano, né, cara? A gente sempre vai ser lidar humano, com né? ser humano. A gente estava um, um falando um tempo atrás, acho que o Adriano não tinha entrado ainda lá no banco, eu dei uma palestra que eu falei isso, que 70% dos problemas é humano. Porque é humano. se você for ver, a maior coisa das coisas que você faz é a interação com as pessoas. Não é mais é, programação, é, não é a é, parte é técnica. É comportamental, né? É complicado. É.